das funções do perito. Isso não fica muito claro para as pessoas e para os profissionais e muitas vezes muitos equívocos acontecem nos trâmites do processo porque o próprio profissional não sabe direito como atuar e como fazer e exercer a sua função. Então hoje aqui nós vamos deixar bem claro de uma vez por todas quais são as funções do perito. Em primeiro lugar, pessoal, a maior e importante função do perito é fazer um laudo claro, sucinto para o juiz e para as partes. Portanto, se esse laudo tiver complexo demais, tiver longo demais, tiver com termos técnicos específicos da área de atuação do perito, por exemplo, termos técnico, técnicos na área de engenharia, termos técnicos na área de medicina, o juiz e nem as partes vão entender absolutamente nada. Portanto, é importante que esse laudo tenha uma facilidade no entendimento mesmo porque o laudo tem um caráter sui generis. Isso quer dizer que ele tem um caráter peculiar. Cada laudo vai ter as suas características dependendo do objeto daquele processo e ele não é destinado a uma comunidade acadêmica. Ele é destinado ao juiz e às partes que são absolutamente leigos na matéria daquele objeto do processo, a menos que tenham ali no processo, as partes tenham contratado o assistente técnico para acompanhar o trabalho do perito e para ajudar a parte a entender tudo o que está acontecendo dentro daquele processo. O assistente técnico, obviamente, tem a mesma área profissional do perito. Aí sim ele vai entender os termos técnicos, mas somente ele. E como muitas das vezes os processos não têm assistente técnico, não se pode usar esses termos técnicos. Se for absolutamente necessário, não tiver como não usar esse termo, que embaixo venha a tradução. Isso é, explicando aquilo ali que você falou. Por exemplo, na nossa área de engenharia civil e arquitetura, a laje flambou. Pô, a galera sabe lá o que é laje flambar? Então, você vai escrever ali embaixo, quer dizer que a é laje provocou, a, a laje demonstra uma deformação, coloca entre parênteses, pronto, aí todo mundo vai entender que a laje mostra, demonstra uma deformação, correto? Então é preciso que isso fique, que fique bem claro, porque a principal função do perito é o que? Auxiliar o magistrado, e para que ele possa auxiliar o magistrado, é preciso que ele saiba se expressar de forma que o mesmo Consiga entender. Então, o que eu vejo por aí são muitos laudos com termos técnicos que ninguém entende nada. E extremamente longos. Jesus, olha só. Tanto o juiz quanto os seus assessores no cartório, eles têm muitas coisas para ler. Os processos são gigantes. A demanda enorme. Eles já estão com a cabeça, ó, explodindo de tanta coisa que eles têm para ler. Se eles forem pegar um laudo enorme para ler, eles vão começar a dormir no meio do laudo, gente, sem brincadeira. Portanto, eu, particularmente, nas minhas aulas na escola profissionalizante, eu ensino sempre a ter é, objetividade e a fazer um laudo curto, o mais curto possível. Óbvio que muitas vezes, a complexidade da matéria é tão grande que exige que você escreva um pouco mais. Mas faça o possível para que esse laudo não seja extenso demais. Tenham piedade do magistrado e dos seus assessores e dos, da serventia lá do cartório, por favor. É, a outra questão extremamente importante é que está acontecendo muitos equívocos na área de perícia por conta da interpretação que vem errada, tanto do perito, quanto, muitas vezes, vem da própria serventia do próprio magistrado. E por que isso acontece, pessoal? É impossível o magistrado e a serventia entender de todas as áreas. É justamente para isso que eles precisam do perito, naquela área específica, para que ele esclareça ao juiz o que é que está acontecendo naquele objeto do processo. Então, muitas das vezes... Eles pegam um processo e entendem lá que precisa de perícia, só que eles não percebem muitas vezes de forma correta o perito certo para aquele tipo de processo. Isso é, o profissional certo para avaliar aquele objeto daquele processo. Então, por exemplo, acontecem muitos e muitos casos por aí, por, por aí, por exemplo, de perícias que são até multidisciplinares, precisariam de mais de um perito atuando ali e somente vai um perito ali avaliar coisas que ele não tem atribuição técnica e nem legal para avaliar. Por exemplo, vou dar dois exemplos aqui. É, a perícia de avaliação de imóvel rural. Muitas das vezes é nomeado somente o engenheiro civil ou o arquiteto para fazer essa avaliação. Sim, está correto, porque o engenheiro civil e o arquiteto podem avaliar o quê? Os imóveis, as construções que estão dentro daquela fazenda, daquela propriedade rural, fazenda, sítio, seja o que for. Porém, prestem atenção porque isso precisa ficar claro para todo mundo. Porém, nenhum arquiteto e nenhum engenheiro civil tem atribuição para ver as outras partes que existem no contexto de um imóvel rural, como por exemplo, qual é a capacidade produtiva daquela fazenda. E para avaliar esse imóvel rural é preciso que isso se saiba. É preciso que se tenha conhecimento qual é o valor de produção daquela fazenda, porque isso vai fazer toda a diferença na hora de se dar o valor desse imóvel. Entenderam? Então, quem é que pode fazer essa avaliação? Quem é que pode avaliar esse solo? Quem é que pode dizer qual é o tipo de agricultura que pode ser cultivada ali? Quem é que pode dizer se esse solo é fértil ou não? O um engenheiro agrônomo. Então... O arquiteto o engenheiro civil não pode avaliar essa parte. Ele tem que fazer essa perícia junto com o engenheiro agrônomo. Porque ele sim vai saber ver essa parte. E se esse imóvel rural tiver animais, tiver cabeça de gado, tiver rebanho, enfim, tiver cavalos? Vai lá avaliar os cavalos. Qual é a condição? Se eles são de raça? Qual é a raça? Se eles são bons, se eles não são, se eles têm... É valor de venda ou não? É o arquiteto? É o engenheiro civil? É o engenheiro agrônomo? Uh -uh. é o veterinário. Então, olha só, essa perícia vai precisar de três profissionais. Então, isso é muito complexo. Para o Poder Judiciário compreender, caberia ao próprio perito, quando for nomeado, avisar ao magistrado, olha só, magistrado, eu sou arquiteto, eu não tenho, eu tenho atribuição somente para avaliar o imóvel que existe na fazenda. Mas a parte da, da produção agrícola e dos animais, nós precisamos de um engenheiro agrônomo e de um veterinário. Portanto, eu vou chamar dois colegas que são dessas áreas e vou aqui acrescentar no processo ou então você peça ao juiz para ele nomear mais dois peritos para esse processo ou você faça isso caso você conheça esses dois profissionais, então isso precisa ser dito ao magistrado porque não tem como ele saber pessoal, pelo amor de Deus, só que acontece que os peritos muitas vezes não fazem isso, não é por maldade não Muitas vezes o próprio perito não faz isso porque ele também desconhece que ele, arquiteto ou engenheiro civil, não pode avaliar a fazenda como um todo. Aí ele vai lá e faz o que Avalia somente o imóvel que está ali e o resto ficou sem avaliação. Capacidade produtiva, os animais que são fundamentais para o valor dessa fazenda, desse imóvel rural, ficam ali jogados ao vento. Ninguém sabe, ninguém viu. E aí vai ter o que no final? Uma avaliação errada. Quem vai sofrer com isso? São as partes desse processo, tanto o autor quanto o réu. E o juiz, coitado, vai dar uma sentença errada porque ele confia no perito. O perito fez lá uma avaliação o quê? Incompleta. A mesma coisa, por exemplo, vou dar um segundo exemplo. Existem inúmeros, mas eu vou ficar até amanhã aqui falando, então eu vou dar só dois. Que é o imóvel industrial. Muitas das vezes quando se vai avaliar um imóvel industrial se manda ou arquiteto ou engenheiro civil. Ótimo, maravilhoso. Tanto o arquiteto quanto o engenheiro civil tem capacidade para fazer essa avaliação novamente dos imóveis, das construções que existem ali. Mas ele não tem capacidade, novamente, de ver a produção dessa fábrica porque o engenheiro civil e o arquiteto não entendem nada de produção, ele não tem capacidade de ver e de avaliar as máquinas que existem, os equipamentos que existem dentro dessa indústria, porque o arquiteto e o engenheiro civil não entendem nada de máquinas. Novamente, essa é uma perícia multidisciplinar, onde vai o arquiteto ou o engenheiro civil avaliar ali os imóveis existentes, a conservação, o estado de conservação, as instalações, tudo isso o arquiteto o engenheiro pode ver mas a parte da fábrica, da produção da fábrica, avaliar a capacidade produtiva que ela tem, o retorno financeiro que ela traz ou não, de repente é uma fábrica que está absolutamente inoperante, já está obsoleta, o maquinário dela muitas vezes não serve mais para nada, já tem máquinas muito mais modernas e aquelas que estão ali vão para sucata. E essa avaliação, quem tem que fazer, pessoal, é o engenheiro mecânico juntamente com o engenheiro de produção, é. esquecem do engenheiro de produção pessoal, o engenheiro de produção ele é aquele profissional que estuda toda a infraestrutura de uma indústria, toda a logística, cada engenheiro de produção se especializa numa área, alguns na área de manutenção, outros na área dos processos em si que existe dentro de uma indústria, e é preciso que esses profissionais estejam presentes nessa perícia. E por aí vai, pessoal. Então tá acontecendo muito, muita, muita confusão nessa área de perícia por conta disso. Então essa é uma função importantíssima sua é fazer um curso, ter noção daquilo que você tem atribuição para Realmente atuar e ser nomeado como perito para você não chegar lá e atrapalhar o magistrado ao invés de apresentar um laudo completo, vai chegar lá apresentar um laudo incompleto e ele vai confiar em você e vai dar uma sentença equivocada. O trabalho do perito... É de alta responsabilidade, pessoal. Nós estamos tratando, lidando com vidas que muitas vezes estão ali, ó, dependendo daquele seu laudo para resolver uma questão muito grave na sua vida. Então, é preciso que você, antes de trabalhar como perito, realmente se interesse pela área e estude para isso. E eu convido você a vir para nossa escola SV Cursos, porque a nossa escola te mostra tudo isso. A nossa escola vai te ensinar o dia a dia da profissão, tanto a parte jurídica que você precisa entender as leis que você vai mexer e vai lidar ali no dia a dia, assim como vai te ensinar a realidade da profissão, vai te ensinar a raciocinar um laudo e vai te direcionar depois de tudo isso, depois de você fazer dois módulos, o jurídico e o tecnológico, do laudo, que é onde você vai aprender a raciocinar, fazer o raciocínio, desenvolver o raciocínio para montar um laudo, você vai para sua área específica de atuação, dependendo da sua profissão, do seu segmento, ok? Então, a nossa escola não deixa você sozinho lá na plataforma. Lá na plataforma, nós estamos trabalhando agora, nós mudamos de plataforma e nós estamos trabalhando como uma das maiores plataformas do mundo, inclusive usadas em universidades. Então... Lá na plataforma, você vai ter o acompanhamento full time dos professores, eu e os outros professores da escola. A gente vai estar sempre ali dando suporte, dando apoio, tirando dúvidas, seja ela qual for. A gente pode não responder naquele momento lá no chat, quando vocês colocarem, mas a gente, assim que ver, a gente retorna. Isso é fundamental. Não vai acontecer como acontece em muitos cursos que eu mesmo já comprei e que, Todo mundo desaparece. Eu não vejo mais a cara de ninguém. Se eu quero tirar dúvidas específicas, eu não consigo e não tenho como. Então, isso, vocês podem ficar tranquilos que na nossa plataforma, da nossa escola, SV Cursos e Perícia, não acontece. Nós estamos lá o tempo todo disponíveis porque nossa prioridade é que vocês se tornem profissionais de excelência. E nós já temos. Mudamos muitas vidas de profissionais, profissionais que estavam absolutamente perdidos, sem saber para onde ir, como começar uma carreira de perícia, como começar a atuar, por exemplo, na regularização de imóveis. E nos nossos cursos eles realmente conseguiram entender a realidade, a verdade importante, que eu sempre falo e sempre vou falar a palavrinha mágica da nossa escola, Estratégia. Sem estratégia, a gente não faz nada na vida, muito menos no profissional. Então é preciso ter estratégia, ok? Então você, para atuar como perito, você já entendeu hoje aqui nessa minha fala qual é a sua função principal: é fazer de tudo, ter conhecimento necessário antes de começar a trabalhar como perito para não sair por aí confundindo os juízes no lugar de ajudá-los, que é a sua principal função enquanto perito, ok? Então é isso aí. Vamos agora detalhar as funções do perito. As funções do perito. O perito tem como função elucidar uma questão de ordem técnica que faz parte do objeto de um processo. Seu papel é o de auxiliar o juiz em uma matéria desconhecida por ele. As informações técnicas serão fornecidas de forma concisa e simples, sem o uso de um linguajar muito complexo, para que todos os envolvidos no processo possam entender facilmente, além, lógico, principalmente do juiz. O laudo deve ter todas as informações observadas na diligência/perícia, com as devidas análises feitas pelo profissional, de forma que toda a narrativa. Fique bem fundamentada. Mesmo assim, já é de praxe que haja impugnação por parte dos advogados, principalmente pelo que representa a parte, entre aspas, né, prejudicada pelo laudo. Então é isso aí, pessoal, que eu acabei de falar aí na nossa introdução da nossa aula, que o laudo precisa ser conciso, simples, direto, objetivo, nada de termos técnicos, evitar fazer isso. E sempre, quase sempre, o laudo vai ser impugnado, então não se assustem quando isso acontecer, nem fiquem com raiva do advogado, porque a função dele, geralmente aquela parte né, que de certa forma ficou desfavorecida pelo laudo do perito, ele vai lá e vai fazer a impugnação e você vai responder com a réplica. Então isso aí é normal de acontecer, faz parte dos trâmites de um processo. Então, fique claro aqui que o papel fundamental do perito é auxiliar o juiz. Para tanto, ele tem uma responsabilidade enorme, porque ele vai na diligência, ele vai no dia da perícia, ele vai examinar todos os fatos, objetos do processo, ele vai é, perguntar, fazer entrevista com as pessoas, ele vai buscar o histórico de toda aquela situação que gerou aquela lide, e isso tudo ele vai juntar, e tirar a sua conclusão e montar o seu laudo. Se ele fizer isso de forma errada, ele vai levar o juiz também a uma sentença equivocada. Então é muito importante que o perito exerça suas funções com é, propriedade na matéria, com, com expertise, ele precisa realmente saber o que está fazendo e para isso é preciso que o perito se prepare em bons cursos. e Eu novamente convido vocês a vir fazer os nossos cursos na nossa escola de perícia, onde vocês realmente vão sair é, expert na matéria, ok? Então vamos lá. A comunicação entre perito e juiz deve sempre ser feita através de quê? De petição, pessoal. E o que é petição? Petição é um documento oficial protocolado no processo, onde as partes, advogados, peritos, informam, pedem, argumentam ao juiz sobre fatos e provas relacionadas ao objeto do processo. Pessoal, existe um documento, uma coisinha chamada petição. E tudo que for relacionado ao processo, vocês não vão ligar para o juiz que ele não vai te atender, vocês não vão correr atrás dele que ele também dificilmente vai te atender, ele não tem tempo. Não vai lá no cartório, você vai fazer tudo por petição. Tudo que você diz, as palavras levam, o que você escreve fica lá. Então você deve sempre protocolar, se for processo físico, você vai ter que protocolar no Proger, que é o protocolo cada tribunal tem, se for processo eletrônico, a maioria hoje em dia é eletrônico, você vai fazer essa petição lá dentro do sistema do TJ, é, em PDF, e vai deixar ali aquilo sacramentado, tudo tem que ser feito por petição ao juiz, você não vai responder nada para advogado, não vai responder nada para parte, não vai responder nada a não ser para o juiz. Sempre a sua petição será direcionada ao juiz. Então, comunicação é sempre dentro do processo, através de petição. Dessa forma, vocês vão ficar fundamentados em tudo aquilo que vocês estão fazendo. A petição é protocolada de forma presencial no projeto do Tribunal de Justiça quando o processo é físico ou pela internet quando o processo for eletrônico. Mais à frente veremos qual é a diferença entre esses dois processos. Na apostila temos exemplos de petição de honorário, de marcação de perícia, laudos, etc. Todo esse material didático está incluído do, no curso da nossa escola Videoaulas Mais Material Didático na www. .svcursos.com.br. Então, pessoal, além das videoaulas, os nossos cursos têm um material didático gigantesco, tá? É a apostila do curso de perícia, modelos de laudos e todos os modelos de petições que vocês precisam para trabalhar como peritos. O que é a impugnação do laudo, né? Quando o perito peticionar o laudo, na maioria das vezes o advogado da tá parte desfavorecida já falamos disso pelo parecer, fará impugnação, isso é, recusará as alegações do perito. Sendo assim, será necessária a resposta chamada de réplica, onde serão fundamentadas e reafirmadas as razões do laudo. Bom, os alunos que fazem os cursos na nossa escola ficam expert em resposta à impugnação, em réplicas, porque eu trabalho com eles o tempo todo. Várias situações, vários exemplos de impugnações, impugnações difíceis de serem respondidas, porque os advogados sabem como fazer isso, volto a dizer, não fiquem com raiva deles, porque esse é o papel do advogado, mas eles são treinados para isso. E eles sabem como impugnar e, de certa forma, até encostar o perito contra a parede. Isso no bom sentido, né? Falando no bom sentido, não na, é de uma maneira. Ruim, ele faz isso porque, volta a dizer, é o papel do advogado e ele tem direito de questionar o laudo, principalmente quando ele não concorda com esse laudo. Então ele vai fazer essa impugnação e ele sabe como fazer isso. E ele vai usar é, artigos do CPC para fundamentar a sua impugnação e você, o um perito, precisa ter conhecimento desses códigos do CPC para também responder dentro da própria legislação que o advogado está impugnando o seu laudo. Tudo isso vocês aprendem na íntegra com vários tipos de exemplos. No curso e na mentoria isso é trabalhado mais profundamente ainda. Com vários exemplos de impugnações bem complicadas, bem difíceis de serem respondidas. E eu ensino item a item como fazer isso, ok pessoal? Prazos para entrega das petições, isso é muito importante, prazos são muito importantes dentro do Poder Judiciário, pelo amor de Deus, não percam prazos. A partir da nomeação do perito, 15 dias contados a partir do despacho, da intimação, nomeação do perito, para as partes indicarem assistente técnico, formularem os quesitos e arguir impedimento do perito, se for o caso. Observação, a indicação de assistente técnico é facultativa. Então, esse item aí diz o prazo de 15 dias, contados a partir do quê? Do despacho lá do juiz da intimação, quando ele nomeou o perito, para as partes indicarem assistente técnico, formularem os quesitos, que vocês vão entender o que é mais adiante, e arguir impedimento do perito, se for o caso, que vocês também vão saber quais são esses impedimentos do perito, para ele não poder, para ele ficar impedido... De atuar em um processo. E a indicação de assistente técnico é facultativa. As partes podem ou não contratar um assistente técnico para trabalhar acompanhando o trabalho do perito. Vocês também vão entender o que é, qual é a diferença entre assistente técnico e perito mais adiante. Step by step, vamos lá. Letra B, 15 dias para o perito excusar-se do encargo da nomeação. Então, se ele não puder, por algum motivo, é, é, é aceitar essa nomeação, ele pode sim recusar. O juiz não vai ficar chateado com ele, mas é preciso que ele fundamente isso de uma forma bem Correta, é, dizendo que ou está sobrecarregado de trabalho, tem muitas perícias, ou porque está adoentado, ou, enfim, ou porque não tem é, mais disponibilidade por conta de estar é, sobrecarregado de trabalho, enfim, é tem que fundamentar que o, o juiz imediatamente vai nomear outro no lugar. E tem cinco dias para aceitar e apresentar proposta de honorários, currículo com comprovação de especialização, que geralmente esse currículo você já entregou lá. Antes você já foi lá fazer um passeio no fórum, nos cartórios, já conversou com os secretários dos juízes e já deixou um currículo lá. Então, normalmente esse currículo até já está. Se você fez isso, já está lá na Serventia. Contatos profissionais para onde irão as intimações pessoais, processo, quando for processo físico. Então, é, é, é engraçado, é esquisito, mas é assim mesmo, pessoal. É 15 dias para o perito se recusar e né, excusar-se do encargo da nomeação. E é cinco dias para aceitar. É meio, meio contraditório isso, mas é assim, é que está que tá no CPC. É, e aí ele tem que apresentar já a proposta de honorários, quando ele aceita, é, o currículo, se o currículo dele não tiver lá ainda na serventia, e os contatos profissionais se for processo físico, porque se não for processo físico, já for processo eletrônico, ele, já, ele vai receber todas as, as intimações através do próprio processo lá dentro do sistema do TJ e tem 30 dias para entrega do laudo. Porém, aqui nesse item é preciso atenção, pois o magistrado não tem noção do tempo necessário para os trabalhos do perito, por desconhecer a matéria. Portanto, se o perito observar que esse tempo é inadequado, pode e deve fazer uma petição ao juiz, fundamentando o tempo necessário para a execução do serviço. Então, ele tem 30 dias para entregar o laudo a partir, isso é contado, a partir do dia que ele fez a perícia, tá pessoal? Não é a partir do dia da nomeação não, é a partir do dia que ele fez a perícia, ele tem 30 dias para entregar o laudo, porém, pessoal, tem perícias muito complexas e 30 dias não é suficiente, então, se isso acontecer é preciso que vocês façam uma petição, sempre petição ao magistrado, sempre ao magistrado, explicando a ele que a matéria é complexa, que vocês vão precisar de mais tempo, tem que fundamentar o porquê da necessidade de maior tempo para ele dizer, para ele fazer aquilo procedente ou improcedente. Normalmente, ele vai aceitar esse aditivo de prazo, ok, pessoal? Tipos de petições do perito. O perito geralmente faz as seguintes petições, salvo alguma peculiaridade do processo. Petição de honorários, petição de marcação de perícia, laudo de perícia, réplica à impugnação do laudo. Observação, no curso de perícia da nossa escola tem modelo de todas essas petições para cada situação mencionada assim, acima, assim como as videoaulas são mais aprofundadas, tá pessoal? Então tá aí novamente nosso site www.sdcursos.com.br. Convido vocês a entrarem nos nossos cursos que vocês vão realmente gostar muito. Então, pessoal.